Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares do Clube Português e hoje eu vou falar para vocês sobre aliteração. Aliteração nada mais é do que a repetição do som consonantal. Então, é a repetição das consoantes. Então, tem uma música do Lulu Santos que ele fala o seguinte: não existiria som se não existisse o silêncio. Então, essa repetição do S, do, do, da consoante S, dá uma impressão de que ele está fazendo Vou repetir para vocês perceberem. Não existiria som se não existisse o silêncio. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique aqui no joinha, se inscreva no canal e não se esqueça de clicar aqui no sininho que você aí recebe o aviso dos próximos vídeos. É isso, um grande abraço e até a próxima.